Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Hoje a gente vai falar aqui de um assunto que eu prov provavelmente vou ficar meio grilado, mas é um bom assunto, tá? É um bom assunto, é uma coisa legal de a gente comentar, mas que pra mim, no meu ponto de vista, vai ser uma bosta. Mas quem sabe eu este... Deus ouça e Deus faça alguma coisa para que eu esteja errado. Galera, é o seguinte, na Gamescom a gente teve lá um anúncio de, de, um, de um jogo chamado Dolmen. Não sei se você se ligou, mas esse, esse aí é um, é um novo projeto da Massive Work Studio, certo? Ele é um jogo de RPG ali, tem sci-fi, um pouco de Souls-like. E, não sei se você estava sabendo, mas esse jogo, ele é desenvolvido por brasileiros. Então ele ganhou um trailer lá, um pouco focado na história. E também ganhou um trailer de gameplay, um pouquinho da gameplay, né? Que vai. ajudou a gente a entender um pouco de como que funciona o jogo. Então, ele, ele é um jogo é, futurista, tem vários elementos futuristas ali, de ficção científica, né? A gente está num mundo que é alienígena, bem hostil, né? E a gente realmente tem que fazer algumas coisas ali dentro desse mundo para que a gente saia vitorioso, né? Ele está previsto para chegar 2022, ano que vem, para praticamente aí todas as plataformas, tá? PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, certo? O que eu gostaria de comentar? Pela primeira vez aqui, não sei se é pela primeira vez, tá? É assim, não, não fica acompanhando muito esse negócio de, de brasileiro fazendo jogo, porque, cara... É, pra mim o brasileiro faz o indie com a proposta da mediocridade, porque o indie pra mim virou a, a, a proposta da mediocridade. Tipo assim, o cara não consegue fazer alguma coisa, ele faz um indie. Porque aí não interessa se o jogo é bom ou não, porque tem a é a, a, a, a minha visão, é, é o meu artístico, é a minha arte, pô, coloca o nome de indie lá que vai dar tudo certo, não? Passou. Cara, mas é tanto jogo indie bosta que tem no mercado por conta disso. Uma coisa que era para ter sido tão legal. O indie veio com uma proposta tão legal, mas tão legal. Que era a primeira, foi a primeira vez que a gente pôde é, experimentar. Porque a proposta é essa do indie. A proposta do indie é fazer você experimentar mecânicas, é, estratégias, coisas diferentes. Que as, as grandes indústrias jamais fariam e você fazer essa experiência de uma maneira mais tranquila, se der certo né, isso pode se tornar um, um novo modelo de negócio e aí até as grandes empresas podem entrar nisso aí, então o que que é? Você tem uma ideia muito diferente do mercado pô, tem jogo que é você pega a arminha e tal, não sei o que vai atirando, tarará, tarará, tarará Aí não, eu quero fazer um indie, um indie diferentão, onde você faz a mesma coisa, só que é, o estilo de arma é diferente. A gente vai fazer um, um, um styling um negócio, sabe? É tipo assim, uma coisa extremamente diferente do que a gente já vê no mercado e que serve como experimentação. Um jogo bem construído, um jogo tals, mas com uma dinâmica bem diferente, um jogo que é praticamente... Assim, se a gente fosse colocar num contexto geral um jogo que se parece muito mais que um jogo lá de 2000, né? Com mecânicas de 2000, na época de Nintendo, Super Nintendo, esse trem. Do que, propriamente, um jogo que a gente tem nos moldes de hoje, né? Com todas as mecânicas, toda a técnica que a gente tem hoje. E o Domen, esse novo jogo, que chegou pela primeira vez, é um jogo que brasileiro tá fazendo que não é uma merda de um indie. Cara, os caras lançaram aí recentemente um jogo de, de queimada. Dó de academia. Mano. Ah, não, velho. Sério. Sério. E se você... Se, e cara, e sim. Se você achou legal isso... Mano, a gente a está gente tá num país livre. Num país tranquilão. Que a pessoa pode estudar aí em escolas muito boas. O cara pode estudar em... em se o cara quiser do, do Brasil ele pode estudar nos Estados Unidos ele pode estudar na, nas melhores universidades do mundo ele tá livre cara ele é um cara livre o brasileiro aí você pega e me faz um joguinho daquele um joguinho que é, é tipo assim é é um projeto é um projeto de finalização de curso de, de uma acho que acho que qualquer é, escola técnica aí de, de computação Vai ensinar lá a fazer um design de jogo lá. O pessoal vai fazer um joguinho daquele. Aí me lança no mercado e a galera gosta, velho. O pior é isso, a galera gosta. Parece que a galera gosta de lixo, velho. A galera gosta de mediocridade. A galera gosta daquilo que não é bom. A galera gosta, a galera hype, a galera vibra. A galera vibra por aquilo que é medíocre. Que é mediano. Ah... Então, pela primeira vez, a gente tem um jogo. Dolmen é um jogo. Então, ele se parece com o jogo. Ele, ele tem, tem um bonequinho, o um bonequinho atira, o um bonequinho troca de arma. Um bonequinho... Então, pela primeira vez, a gente tem um jogo brasileiro. Um jogo que o brasileiro fez. É a primeira vez que a gente tem um jogo. Vou deixar a gameplay aqui rodando para você ver que realmente se parece com o jogo. Se você for jogar um jogo aí da Ubisoft, da... Da EA, com essa mesma proposta aí, ba logicamente eu vi aqui dentro da gameplay que tem algumas coisas que estão ruins, né? Movimentação, extrema, mas coisas que dá para refinar até, até chegar, não sei se eles vão fazer, né? Não sei se eles vão fazer esse refinamento, mas é uma coisa que dá para fazer, né? Dá para fazer um, re um refinamento e entregar um jogo mais tranquilo. Então, tem algumas coisinhas que dá pra mudar, beleza, mas eu não vou falar disso, né, pra mim não importa agora, porque é um trailer, é uma coisa assim, ainda tem mais um ano de desenvolvimento aí, né, se não for um ano, se for primeiro semestre a gente ainda tem, sei lá, 8 ou 9 meses de desenvolvimento, dá pra trabalhar muita coisa ainda, então eles podem entregar um produto final melhor, mas é a primeira vez que a gente tem um jogo vindo do Brasil e não algo, e não uma brincadeira. Né, a gente tá falando de coisa séria aqui agora. Então, o que, que vai acontecer? Esse jogo ele vai ser um, uma virada de chave. Ou o brasileiro, né? Quando eu falo brasileiro, eu falo a indústria do Brasil e tal. As, as empresas vão começar a olhar diferente para o Brasil e para o brasileiro e falar assim, pô, esse cara tem potencial. Se eu der infraestrutura para esse cidadão, ele vai, ele vai. ele consegue trabalhar de igual para igual comigo. Né? Então as grandes empresas podem pensar assim, ou. Não. Ou pode vir um jogo que é uma verdadeira doam bosta e as, tipo, o mercado olhar e falar assim, não, o brasileiro não sabe fazer jogo, só sabe, só sabe brincar, né, dentro do mercado. E, pra mim, cara, no meu ponto de vista, me parece um jogo bem genérico, bem tranquilo, mas nada, mas nada que a Ubisoft e a EA não faça, Entendeu? Nada que, que a Ubisoft... E aí, aí, não faça nos dias de hoje. Jogo genérico, bosta, tranquilão. E o nego vai ficar jogando aí, bando muito loucamente. Mas, a gente já começa aqui a ter uma diferenciação. Isso aqui pode ser uma introdução muito grande aos jogos aí, por parte dos brasileiros. E a, a indústria de desenvolvimento de jogos no Brasil pode crescer muito aí. Se esse jogo se sair bem. Né? E se demonstrar ser um jogo viável, pelo menos. Se ele. Se ele vender o, o custo dele e dar um pouco de lucro, a gente já começa a, a, a pensar em, em coisas maiores. Cara, o, é só você pensar lá no jogo do, do Rei Macaco lá, o, o Kong lá, do, do chinês. Cara, você já parou para imaginar que o chinês, o bicho trabalha 12 horas, ele não pode soltar um pum sem que o governo fale para ele fazer. O cara, não tem, ele não tem acesso se, se o governo não deixar. A informação, a tecnologia... O governo barra ele em todas as coisas... O governo faz de tudo para o chinês não pensar... O chinês é um, é um ser trabalhante para o governo... Ele faz de tudo... E os caras fizeram um jogo daquele lá... mano. Pode ser ruim? Pode ser ruim... Mas vê o jogo... Se ele não bate de frente aí... Né, em termos técnicos lá... É, de desenvolvimento... Com, com os grandes jogos aí do mercado, GTA, alguma coisa... É óbvio que a proposta é diferente, mas um Dark Souls aí, que saiu novo, né? O Demon Souls lá. Vê se não é um jogo que, assim, tá ali, lado a lado, e o brasileiro não, não consegue? O brasileiro que pode tá livre pode ir lá, estudar nos Estados Unidos, lutar... Ah, mas é muito difícil. Mano, não é essa a questão. A questão não é essa. Tem gente no Brasil que é muito rico, se você quiser vai lá, estuda e volta e se você quiser Mesmo que, se, que você seja pobre se você quiser você consegue tá não, essa não é a questão eu não estou falando disso se é muito difícil para você ou, ou para o cara lá desenvolver e tal não entra nesse mercado vai trabalhar de outra coisa vai trabalhar no supermercado lá para empacotar alimento lá né vai trabalhar de caixa no supermercado né a gente a gente como consumidor a gente não está nem aí velho eu vejo muito, muito o pessoal fala, Não, mas fez um joguinho indie que tem só uma pessoa desenvolvendo Cara, o que me importa se tem uma pessoa desenvolvendo o um jogo? O que me importa? O que me importa é o preço dele em relação ao que ele está me entregando Pô, um joguinho de uma pessoa, tá, que, que uma pessoa, duas pessoas estão tá desenvolvendo um jogo em 2D que é, é melhor você jogar Mario no Super Nintendo? Aí, ainda cobra 80, 90 reais. Pô, que coisa é essa, velho? Você tá, tá contemplando a mediocridade. Fala assim, Não, pô, é isso aí. Bate a mãozinha na cabeça dos caras. Não, é isso aí mesmo. Vai, vai desenvolvendo aí. Uma hora dá certo. Não, velho. O, o mercado, ele tem que engolir esse tipo de, de coisa. Pô, isso é um produto ruim, tá sendo vendido caro. Um produto ruim, vendido caro. O mercado tem que engolir isso. O mercado, o mercado vai, vai tratar de fazer a coisa certa. Então, a gente não pode ter esse pensamento. E aí, esse dome aí, eu, eu vou ficar de olho nesse jogo, tá? Eu vou ficar de olho, vou pesquisar mais a respeito da, da Massive Work Studio, dos caras que estão tra trabalhando, dos desenvolvedores, se eu, se eu conseguir encontrar, vou trazer aqui o nome da galera, porque, para mim, esse jogo aqui vai ser, com certeza, uma virada de chave, ou para o bem ou para o mal. Eu espero que para o bem dentro da indústria dos jogos, dentro do Brasil, né? E aí a gente vai conversar cada vez mais a respeito desse assunto. Vou deixar aqui na minha caixinha de, é, de sugestões de, de, de temas, né? Pra gente ficar vendo aí o que, que vai acontecer. Eu espero, eu tô, cara, pra mim foi, foi a melhor coisa que aconteceu na Gamescom, tá? Foi um evento muito fraco, semana passada eu, eu fiquei aqui vendo e tal, nem produzi conteúdo pra... Não, não, não atrapalhar minhas ideias deixar eu absorver o conteúdo e depois eu pensar no assunto eu não queria dar minha opinião naquele momento eu queria primeiro absorver o que, que eu tinha visto para depois falar para mim não ficar falando muita merda tá apesar de que a minha opinião eu posso falar mais o que eu quiser você já sabe como é que funciona aqui mas a gente vai ficar de olho aí e ver o que que vai se dar com respeito desse jogo beleza então se inscreve no canal aí se você gostou desse assunto tá é dá o like aí compartilha com a galera um grande abraço para todo mundo e até mais.